Veigo Ah! Oh. Springles do céu ah. Springles do céu, bicho? Ah, eu chipo. <risos> ah, nossa, para! Para, meu irmão! Caralho, cuidado, onde eu tô? Não, tudo cuidado. Eu tô escondido tão, tão bem assim? Caralho, você é muito bem escondido okay. Ah, ele nunca vai te achar aí, ele é o pé demais Tá, Porra, tá vamos mudar então Caralho! <risos> Cadê os Pringles? Ah! Otávio! O so Winnie! As easy. porta fazer sozinha Bom, será, será que será? não? <risos> ah, fecha sozinha mesmo, desculpa! Beijinho, ah é? Beijinho na teta. A teta. Outra, tá ligado? Tá muito boa, tá muito boa, tá muito boa. Caralho, é genial, velho. Tá muito boa essa visão. Olha isso, Nossa! Nossa! Nossa! Não! Não! não não não não não Os não são retardados é, boa é não não não nossa, agora fodeu tudo. Peraí, peraí, não. <risos> Pronto, tá certo. Tá, tá certinho? Tá certinho? Tá, tá. Tá bem? A mesa tá. tá certinho, velho. Tá. Não, a mesa, a mesa. Tá, tá de boa. Tá de é Nunca seremos descobertos. Ih, rapaz. É um Você cara. é um gênio, né? É um... O cara é um gênio! É Aquela ah, coisa, cara. se a gente estivesse sozinho, não faria o menor sentido. Meu Deus, eu achei uns, um demônio aqui. Oh, mas legal, meu filho. Eu pensei que você falou que você é essa imbecil, caralho! <risos> eu falei? Falou. <risos> falou. Quer que eu repita? Ai, caralho, eu vou mudar, vai, não dá pra ficar assim. Não. É só mudar, sei, aí. é só mudar o lado. Pronto. Isso. Tá bom? Tá bom? O meu tá bom? Não, não, <risos> não. Não, aqui nessa parede, aqui, ó. Aqui, Ih, ó, rapá. aqui é onde eu tô. Ih, rapá. Gruda aí, não, isso, gruda na parede, não dá pra grudar na parede, fudeu Gruda na parede Gruda, cara. ai meu Deus <risos> Não, não, não <risos> 90, eu quero 90 90 é? 70, mas não, 20 consegue, que? 20 Vocês pegar, arrumar, 70, 70 20. correr Foi isso que eu 60. tentei falar <risos> O cara tá me intimando aqui, velho o cara tá me intimando do meu lado aqui, mano! O cara é louco! O cara é louco! Está fora de si! O homem está fora ele, de si! Ele está oh, dentro nossa. de si! Essa... Acho que eu... vai me liberar! Ah, meu Deus cal... do céu! Caralho, onde é que ele tá, tava? Tava aqui. Aí, Felps, novo, novo conjunto. Vai, vai, vai. Chega aí, chega aí. Vai, mas você sabe, já é algum? Não, bem. Vai... Eita, caralho! Aqui, Oi. Nossa, bota tá tá a câmera. Por... Ó, vira a câmera o aqui, tipo, pra direita, aqui, é, ó. Meu Deus, tá ó, os prédios. Só a gente tem segundos, vai. Vai, vai, vai, pra cá, pra cá. Eita! É, <risos> Caramba! Ai, é, meu deus, não! Eita. Não! Meu Ei. Traz alguma coisa, pra mim. Não, Traz não, alguma foi coisa foi. pra mim! Traz alguma coisa pra mim! Traz alguma coisa pra Eu mim! Traz vou... alguma Socorro, aqui Socorro Felps! Aqui! Aqui, tá aqui, ó! Empurra Pô, cara, essa banheira tá de mim, empurra essa banheira de mim! Caralho, sou um gelo, né? Falei... Vai embora, vai embora! Não, vai embora. não a, a, gente a gente não tá aqui! A gente não tá aqui! Eu tô voando! Eu tô voando! Eu sou livre! tava é tão gostoso. Vem, vai, canta a musiquinha do, do pai de família enquanto eu tô no gelo. Lê, Meu Deus, para já, caralho. Eita porra! posso cortar tá escaldando. Tá com pio merda. Aqui, ó. Porra, tá tudo bem aqui, hein? tá tudo certinho nesse quarto. Então, eu, será que ele tá aqui? Caralho! Okay, okay, okay. passou um bebê por passou um bebê por baixo de mim ali que eu vi. Ana Bela. Ana encosta e eu fico, vi... oh, ó, para, aqui. para, para, para, não, não, não, não, aqui, ó. Encosta aqui e aí eu fico tipo aqui do lado, ó, como se tivesse Sim, aqui. Não, aqui, aqui, aqui é onde eu tô. Encosta aqui, A ó. Entendeu? Aqui, ó. Ali, ó, aqui esse não, lugar lado, onde vocês estão lado. aqui, ó. É, desse lado aqui. Pronto. é do outro. <risos> <risos> <risos> desse lado <risos> aqui, <mesmo>. <risos> <risos> <risos> <risos> Eu eu nasci os caras, eu nasci em é <risos> umas cadeiras. Não <risos> tá vendo. Eu saio daqui ou não? Não, não, não, não, não. Não, não, eu vi o nome de 10 vezes já, mas nem falar. Caralho, Springles! <risos> Melhor esconderijo da terra. O tá cagando os livros. Droga! <risos> Eita porra! Pior Droga. equipe! O cara faleceu aqui na minha frente, terminou de morrer na minha frente. Eu Atenção! Ficar, soldado Gordinin, vai tomar seu cu! <risos> Filho da puta, vai tomar no seu cu Cara cheirando a bunda do morto ali, velho olha Falta a de respeito, caralho, explodiu a coisa aqui Eu sinto que esse é o Phelps Eu sinto que esse cara Não era! Não era, é? Vai te fudir, Phelps, seu cuzão Eu acho que era por que era 3, ele? 3. Me perdoa. Vou apertar F3. Não tá falando nada. Falou, falou sim. Falou nada. Falou. Falou. Na... <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> o Estamos virou uma criança pro um momento. Haters hate being real. Droga, não! Eita, vou... Falar... Meu Deus, não! meu Deus! Oh, meu Deus, terminou de matar ele na minha frente, ali eu vi. <risos> eu te odeio! Meu Deus, do ah, Selvitt, que mito! Será que é isso aqui? Não, não é. <risos> eu vou falar nada. <risos> <risos> isso! <risos> isso. Eu não acredito! Não <risos> <Só risos> pode ser isso, só pode ser isso. Ah, não! <risos> novidades do dia <risos> Tá olhando as novidades do dia <risos> <O> Jornalzinho <risos> embaixo <risos> da bunda do mortinho Bom galera o vídeo vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado Muito obrigado por ter assistido até aqui Se você gostou deixa um gostei Esse vídeo foi um pouco mais longo Então se vocês querem vídeos assim mais longos de mod Deixa um gostei pra eu saber Muito obrigado mesmo, se inscreve pra receber os próximos vídeos E a gente se vê lá no próximo vídeo Um beijo, um queijo e até lá Tchau! <risos>